As gatinhas estão sozinhas? Não, na verdade, a gente tá esperando alguém. E depois de tanto tempo eu de morro. espera, eu não ganho nenhum abraço? Susto! Meu Deus. Ai, assim eu não consigo nem respirar. Poxa, você demorou, hein? Pensei que nem sentisse mais. Já tava morrendo de saudade. Calma, tem pra todas. É? E aí, o que, é que vocês vão beber? Hum, tava pensando em pedir o de sempre. Eu também. Ah, mas vocês não têm nenhuma imaginação mesmo, né? Como se você tivesse. Vai pedir o quê? Vai pedir o quê? É, pra ela é uma margarita, pra ela é um martini e pra mim é um Bloody Mary. Bem, não disse. Não disse, não disse. E aí, por que, que vocês não estavam na porta quando eu cheguei? Né? Vocês falavam que esperava fora. Porque a gente foi fazer outra coisa, a gente viu uma pessoa muito mais interessante, mais loira. Né? <risos> até parece, tinha bastante fila mesmo, a gente teve que entrar logo. Mas teve esse cara mesmo? Né? E a sua avó. É, vamos brindar essa noite para vai ser maravilhosa. <risos> Então, nós vamos ficar aqui a noite inteira? Acho que a gente consegue pensar em alguma coisa bem mais interessante pra fazer. Não é, Rafa? Com certeza. Aliás, você <risos> tá gata hoje, hein? <risos> Obrigada, você também. Ei, eu fico de fora? Ai. <risos> então, <risos> pra sua casa ou pra minha? Pra mim é mais perto aqui, pode ficar com o troco. <SILORS> <SILOR> <SILOR> Trouxe o Catrina pra casa? Eu não sabia que ele tinha esse talento. E vocês têm o um talento de reclamar de mim, né? Desculpa, mas precisa de muito talento pra fazer isso em tão pouco tempo, né? Ui, uhum, só espero que essa pizza você tenha comprado depois que voltou de viagem. Aham, uhum, quer um pedaço? <risos> não, obrigada. Eu prefiro português. Ah, gente, relaxa. Depois a gente arruma isso. Vamos assistir filme bem, gatinha. Não espalha mais não. Vamos limpar isso aí. Ah, oh, não. Fiquem à vontade, então. <risos> então fica à vontade com a gente, né? Oh. Tadinho. É, mas vocês usam. Ah, é engraçadinho. Cadê a pá? Ah, não sei. Tem algum canto aí. Então começa a juntar essas coisas com a mão mesmo. Senão você que vai sair daqui num saco preto. Nossa, calma. Mas e aí, você nem me contou como é que foi a viagem? Visitou a madrinha? Visitei, claro. Ela não acreditou que você tá fazendo aula de francês. Uma hora dessas eu vou ligar pra ela. Assinou o contrato? Bom, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Ai, fala logo. A notícia ruim é que... eu não vou mais morar na França. Então vocês vão ter que continuar me aturando. Assinou não a porra do contrato. Eu assinei. Ah. Eles adoraram o projeto. Ai, nossos pais iam ficar muito orgulhosos de você. É, eu sei. Mas... Eu não teria conseguido nada disso, se não fossem vocês. Hum. Bonitinho. Falando em bonitinho, quando é que sai o Casório? Depois a gente fala sobre isso. Ai, eu quero um sobrinho logo. Depois a gente fala sobre isso. Os chatos. Oh, ô, oh, ô, oh. Não bagunça meu CDs. Isso é função sua, fofinha. Já catou todo o lixo? Já? Ó, oh, já, tá tudo lindo. Ah, só vai catar as roupas. Já tô fazendo isso. Enche o Põe uh. aquele CD que eu gosto. As capas estão todas vazias. Moca, cadê aquele CD que eu gosto. Shhh. Não grita que os vizinhos reclamam. Esqueceu que só tem velho nesse é. prédio? Tem do lábio de calqueza. Andando rápido de página. Parece que tá sim. Isso já tá assim um século. Eu até comprei um outro, só que eu esqueci de comprar ele. Onde é que tá? Tá lá no armário.